Eu sou o Coronel Ivan, Ivan Cosme, é, diretor de comunicação social do Clube Militar, e quero as minhas primeiras palavras aqui é manifestar em nome do clube a satisfação de ver o auditório repleto. E não é à toa que o, o Paulo Anuzzi, ele depois a gente fala conferencista, não é pop, né? ele é pop, ele já tem torcida, né? e que acompanha ele. E para nós é um prazer, prazer tê-lo sempre aqui conosco. E eu fico contente que nós possamos dar continuidade do nosso ciclo de palestra na Madureira, trazendo mais um assunto auspicioso e aberto ao público. Nós costumamos dizer que o ciclo de palestra do Clube Militar é uma tentativa nossa de fazer essa integração entre o clube, seus sócios e a comunidade. Né? A nossa sociedade, ela tem que participar do nosso evento e, assim, um modo de a gente conseguir ajudar que esse país, pouco a pouco, vá se desenvolvendo tornando-se a pátria que todos nós desejamos. Né? Então, para nós, é um prazer ter aqui o Paulo falando da transição planetária e a nova ordem mundial, e eu vou passar a ler um extrato do currículo dele. Paulianuz é economista, mestre em macroeconomia e administração financeira e empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, também é consultor e professor de astronomia Professor e pesquisador em ufologia, civilizações antigas e suas escrituras sagradas, com ênfase especial em Egito Antigo, arqueologia, ciências ocultas, cabala e também hermetismo, geometria, geometria sagrada, meditação, expansão da consciência e autoconhecimento. Esse é o conferencista que eu vou deixar com esse hoje para nos trazer mais conhecimentos. Muito obrigado a todos. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Muito obrigado pela presença de todos aqui. Para mim, é realmente um prazer, uma satisfação enorme estar aqui, porque ainda há pouco eu estava vendo umas imagens da sede esportiva. E quando é, eu era bem jovem, tenho amigos, são amigos meus até hoje, cujos pais eram militares e recebia vários convites e já joguei muito tênis naquelas quadras ali da, da sede esportiva, não só do Clube Militar, como do Piraquê, a sede esportiva do Clube Naval. Então, a satisfação de estar aqui, hoje, de uma outra forma, voltando ao clube, já não é a primeira palestra que eu dou aqui, a satisfação e o prazer não é da pouca para fora. Realmente, eu tenho uma, embora não militar, mas uma ligação muito forte, muito carinhosa, com isso tudo, agradeço ao Coronel Ivan, que gentilmente me ofertou esse convite para a palestra de hoje. E é, eu espero que possa, de alguma forma, preencher as expectativas, embora seja um tema que eu, particularmente, não me sinta muito à vontade, não gosto muito de abordar. Mas em vista da situação atual. Uma pequena pincelada, nós vamos dar em virtude também do tempo, e é, em relação ao que vocês, com certeza, e muito já sabem. Agora vou procurar mesclar, não só o que acontece naturalmente e as tendências materiais e empíricas do que ocorre no mundo hoje, e a verdadeira tendência, num processo mais alto, mais abrangente, mais profundo, onde muitos imaginam que não exista, e muitos que detêm o poder e a manipulação hoje ainda, acham que continuarão do jeito que estão. Né? Infelizmente, muita gente embarca nessa. Eu vou apresentar para vocês um vídeo antigo, essa palestra de hoje eu fiz, dei uma remodelada nela, uma atualizada nessa palestra, porque ela foi apresentada há cinco anos atrás no Clube Naval. E lá, na ocasião, apresentei este mesmo vídeo que eu vou apresentar para vocês, desde outras derivações é, do assunto ocorreram, mas a base está aí e a partir daí começaremos o nosso trabalho de hoje. É por favor, me avisa uns 10 minutos antes de terminar, por favor. Tá. É, pode iniciar, por favor. Tanta mil funcionários e vendeu 85% de todo o papel fotográfico vendido no mundo. No curso de poucos anos, o modelo de negócios dela desapareceu e eles abriram falência. O que ocorreu com a Kodak vai acontecer com inúmeras indústrias nos próximos 10 anos e a maioria das pessoas não enxerga isso. Você poderia imaginar em 1998 que três anos mais tarde você nunca mais iria registrar fotos em filmes de papel? Então surgiram as câmeras digitais e assim como acontece com todas as tecnologias exponenciais, elas se tornaram imensamente dominantes em uns poucos anos. O mesmo agora acontecerá com a inteligência artificial, com a saúde, com veículos autônomos e elétricos, com a educação, impressão em 3D, agricultura e empregos. Bem-vindo à Revolução 4.0. O software irá destroçar a maioria das atividades tradicionais nos próximos cinco anos. O Uber é apenas uma ferramenta de software, eles não são proprietários de carros e são agora a maior companhia de táxi do mundo. A AirBnB é a maior companhia hoteleira do mundo, embora eles não sejam proprietários. Inteligência artificial, computadores estão se tornando exponencialmente melhores no entendimento do mundo. Nos Estados Unidos não existem mais empregos para jovens advogados. A IBM aconselha, se você está estudando direito, pare imediatamente. Haverá 90% menos advogados no futuro. Apenas especialistas irão permanecer. Inteligência artificial baseada em enfermeiras podem diagnosticar câncer com quatro vezes mais exatidão do que enfermeiras humanas. O Facebook acabou de incorporar um software de reconhecimento de padrões que pode reconhecer faces melhor do que os humanos. Em 2030, os computadores se tornarão mais inteligentes que os humanos. Já em 2018, os primeiros veículos dirigidos automaticamente aparecerão ao público. Por volta de 2020, a indústria automobilística será completamente demolida. Você não irá precisar mais possuir um carro. Seus filhos não precisarão de carteira de habilitação ou de serem donos de carros. Isso mudará as cidades, porque serão necessários 95% menos carros para isso. Inúmeras áreas de estacionamento serão transformadas em parques. Cerca de 1 milhão e duzentas mil pessoas morrem a cada ano em acidentes automobilísticos em todo o mundo. Atualmente tem um acidente para cada cem mil quilômetros, mas com veículos autodirigidos, esta realidade cairá para um acidente a cada 10 milhões de quilômetros. Isto irá salvar mais de um milhão de vidas a cada ano. A maioria das empresas de carros poderão falir. Companhias tradicionais de carros adotam a tática evolucionária e constroem carros melhores, enquanto as companhias tecnológicas como Tesla, Apple e Google adotarão a tática revolucionária e construirão um computador sobre rodas. Companhias de seguro deixarão de existir, porque sem acidentes o seguro se tornará 100 vezes mais barato. O modelo dos negócios de seguro de automóveis deles irá desaparecer. Os negócios imobiliários irão mudar pelo fato de poderem trabalhar enquanto se deslocam. As pessoas então vão se mudar para mais longe para procurar viver em uma vizinhança mais tranquila. Carros elétricos se tornarão dominantes até 2020. As cidades serão menos ruídos porque todos os carros rodarão eletricamente. A eletricidade se tornará incrivelmente barata e limpa. A energia solar tem estado em uma curva exponencial por 30 anos, mas somente agora será sentido o impacto. No ano passado foram montadas mais instalações solares do que de petróleo. O preço da energia solar vai cair de tal forma que todas as mineradoras de carvão cessarão atividades ao redor de 2025. Com eletricidade barata, aqueles que sobreviverem à redução populacional terão água abundante e barata. Existe escassez de água potável na maioria das localidades. Agora imagine como será para aqueles que sobreviverem. Cada um vai ter tanta água limpa quanto desejar, quase sem custo. Para aqueles que sobreviverem à redução populacional, Haverão companhias que irão construir um aparelho médico chamado Tricoder, exatamente como da série Jornada nas Estrelas. Ele trabalha com seu telefone, fazendo escaneamento da sua retina, testa sua amostra de sangue e analisa a sua respiração, o bafômetro. Ele então analisa 54 biomarcadores que identificarão praticamente qualquer doença. Vai ser tão barato que em poucos anos cada pessoa que sobreviver à redução populacional terá acesso à medicina de padrão mundial praticamente de graça. Impressão 3D. O preço da impressora 3D mais barata caiu de 18 mil para 400 dólares em 10 anos. Neste mesmo intervalo, tornou-se 100 vezes mais rápida. Todas as maiores fábricas de sapato começaram a imprimir sapatos 3D. Peças de reposição para aviões já são impressas em 3D em aeroportos remotos. Em poucos meses, os smartphones terão capacidade de escanear em 3D. Você poderá então escanear o seu pé e imprimir sapatos perfeitamente em sua casa. Na China já estão imprimindo em 3D todo um edifício completo de escritórios de seis andares. Por volta de 2027, 10% de tudo que for produzido será impressa em 3D. Você irá se perguntar e como poderemos continuar sobrevivendo e trabalhando. Bom, se você não pensar em fazer algo que funcione exatamente com o seu telefone, esqueça a ideia. Qualquer ideia projetada para o sucesso do século XX estará fadada a falhar agora, no século XXI. 70% a 85% dos empregos desaparecerão nos próximos 10 anos. Alimentação a primeira vitela produzida em vitro já está disponível e vai se tornar mais barata que a vitela natural da vaca já no ano que vem. Atualmente, cerca de 30% de todas as superfícies agriculturáveis estão ocupadas por vacas. Imagine se tais espaços deixarem de ser usados desta forma. Existem, por exemplo, hoje iniciativas de trazer proteínas de insetos em breve para o mercado. Eles fornecem mais proteínas que a carne. O rótulo já está preparado. Fonte alternativa de proteína. Segurança. Aplicativos notarão o estado de humor da pessoa e será capaz de dizer em que estado de humor a pessoa está. Até 2020 haverão aplicativos que poderão saber se a pessoa está mentindo pelas suas expressões faciais. O Bitcoin, o dinheiro virtual, poderá se tornar dominante ainda no ano que vem e poderá até mesmo tornar-se a moeda reserva padrão. Atualmente, a expectativa de vida aumenta uns três meses por ano. Há quatro anos, a expectativa de vida era de 79 anos e agora é de 80. Por volta de 2036, haverá um aumento de mais de um ano por ano. Assim, as pessoas poderão viver vidas longas, possivelmente bem mais do que 100 anos. Os celulares mais baratos já estão custando 10 dólares na África e na Ásia. Até 2020, 70% de todos os humanos terão um smartphone. Isto quer dizer que a informação chegará a todos de forma igualitária. Para quem sobreviver à redução populacional, o mundo será um paraíso. Prepare-se, conhecimento é um atalho na estrada do Agora é Tarde. Esse vídeo tem quase oito anos. Mais de 90% do que foi visto aqui já está funcionando. É claro que não no mundo inteiro. Tá? Mas eu pergunto a vocês: o que mais chamou a atenção nesse vídeo? Ele repete cinco vezes durante o vídeo: quem sobreviver à redução populacional. O que é isso? Tá? É o plano vigente mesmo da Or Nova Ordem Mundial, em que a pandemia foi apenas uma etapa pré-programada. Né? Então, a partir disso, nós vamos discorrer a exposição. Por favor, pode passar aí. Ah, não, estou aqui já. Obrigado. Né? Transição Planetária e a Nova Ordem Mundial. Muito bem. Então, a ideia inicial... Quase todos vocês, praticamente todos, já sabem disso, né? É separar o mundo em blocos que se interligam. A tendência é diminuir as fronteiras, a tendência é unificar esse processo com governos maiores, mais localizados, até chegar ao processo global. O que é importante salientar nisso, tudo que vocês. Que nós todos estamos absorvendo na mídia e nas redes sociais a respeito do assunto, tem muita fantasia, muito exagero, evidente em cima disso, mas existem núcleos de verdade. A questão é que nós somos levados a observar, atacar, discutir, debater, perder o nosso tempo, a nossa energia, os nossos neurônios com elementos pontuais que estão interligados. Né? E perde-se tempo discutindo a favor ou contra o Biden e o Trump e o Putin e A, B, C, D no mundo inteiro. E, na verdade, isso tudo, inclusive no Brasil, são apenas peões num grande tabuleiro. E perde se tempo observando, debatendo, etc., etc., etc., sobre os peões, quando, na verdade, deveríamos focar na mão que mexe essas peças. Né? Que está por trás, comanda todo o processo, em verdade, e dentro dessa cúpula ou hierarquia, muitos não são físicos. Muitos não estão encarnados aqui no plano físico. É uma rede enorme que ultrapassa as fronteiras físicas. Isso aí, dentro de um raciocínio como nós estamos vendo aqui, parece o um exagero balela, mas não existe nada que não esteja interconectado, interligado dentro, obviamente, do plano que nós evoluímos e do processo evolucional geral num nível mais amplo, num nível planetário, profundo e cósmico. Né? Então, se é um jogo de xadrez, e realmente é um jogo, existe também quem mexa as peças do outro lado. E nós aqui, de gaiatos, ficamos discutindo o sexo dos anjos, quando não focamos no essencial, que, em primeiro lugar, é o nosso próprio desenvolvimento, a nossa própria eclosão consciencial para nos desvincularmos dessa matrix toda tá? e termos condição de contrabalançar esse processo, não de forma individual, mas de uma forma coletiva cada vez maior, numa crescente geométrica, passando, se possível, por uma exponencial, que é um processo paralelo que já está acontecendo. Mas, em princípio, vamos só observar os chamados planos desse pessoal, que não aparece e nem vai aparecer, que é justamente dividir o planeta em blocos num organograma bem planejado, e já não é a primeira vez que isso acontece na humanidade. Existem várias, nesse nível, várias transições planetárias que nós podemos estudar ao longo da história. E, quando um processo entra na curva descendente, o outro dominante, ele ascende e, no momento, na interseção, vai existir um conflito. Nós estamos mais uma vez à beira disso aí, pelo andar da carruagem, né? como se diz no popular. Então, os potenciais perigos que já ocorreram antes, é o recrutamento global, as vacinações forçadas, as prisões para os opositores, controle da população e ditadura total. Né? Em vários níveis, muitos observam essa tendência, essa tendência realmente já está acontecendo de alguma forma, mas isso não perdura. E é aí que, do meio para o final da palestra, eu vou entrar em outro aspecto. Então, nós temos os principais blocos propostos, nós já conhecemos isso. E aqui, uma alusão da própria bandeira americana, em relação às famílias, às supostas famílias que dominam esse cenário já há muito tempo. Tá? Os chamados 13 Illuminati. Uma ressalva aqui que eu faço questão de fazer, que governo oculto do mundo e Illuminati são termos que foram apossados. São apropriações indébitas do verdadeiro termo, do verdadeiro significado governo oculto do mundo, que é o governo espiritual evolutivo do planeta. As hierarquias que comandam o processo evolutivo do planeta e que obviamente em situações como essa não interferem. A menos que haja prejuízo para o planeta e prejuízo para outras civilizações, principalmente aqui no nosso sistema solar, que elas existem e a maioria em outro nível de frequência vibracional. Tá? Fora isso, não há intervenção por enquanto. Essa é uma história bem longa que não vai dar tempo da gente. Explanar aqui, talvez numa outra oportunidade, mas como nada acontece por acaso, tudo tem uma causa e estamos vivenciando o efeito de uma causa, essa causa começa lá atrás, é, no, segundo, no início do segundo terço da civilização atlante, bem mais antigo que as antigas civilizações, principalmente Índia Antiga, Egito Antigo, e outras que são, na verdade, um recomeço da humanidade. Né? Tudo isso aí começa lá atrás e vem se repetindo. Então, o governo oculto no mundo, na verdade, é o processo excelso de coordenação espiritual evolutivo do planeta. E esse termo foi indevidamente é, roubado, né? Subtraído para explicar a nova ordem mundial. Outro termo que, na verdade, é, são graus, é um grau avançado em termos de sociedade secreta, encontramos isso, por exemplo, na Sociedade Brasileira de Obiose, encontramos isso na ordem Rosa Cruz, é o termo Illuminati, que são graus avançados dessas ordens, e não o significado de é, famílias ou ações nefastas por conta de indivíduos ocultos, que pretendem justamente colocar em voga as maravilhas que nós vimos no vídeo, mas com preço muito caro. A redução populacional, como foi explorado aqui no vídeo. Né? Então, aqui nós temos já uma divisão do mundo a nível empresarial e temos algumas coincidências que não são coincidências. A gente sabe que coincidência é coincidência demais para ser coincidência, como diz a frase. Então, existe um processo de mídia, inclusive subliminar, para implementar determinadas ideias, na humanidade e até colocar elementos que, futuramente, irão acontecer. Tá? A gente nunca sabe até que ponto isso é verdade, ou até que ponto isso funciona. Mas existem elementos. E o, o, um dos elementos mais intrigantes é o desenho animado dos Simpsons. Quantas vezes os Simpsons já previram... É, N coisas que acontecem, né? e um desenho animado aberto a qualquer faixa etária, principalmente instigando na cabeça dos jovens algumas ideias. Né? É, a Disney, hoje, com a nova presidente, ela se propõe a, pelo menos metade da sua produção, ser voltada para um outro tipo de ambiente, tá? Né? o ambiente LGBT, né, concentrando muitos dos seus esforços nisso, em nome de uma liberação total. Isso faz parte da nova ordem mundial, que, de uma outra maneira de se observar, faz parte do momento planetário evolutivo que nós passamos, que está escrito em várias é, escrituras sagradas de civilizações antigas e, principalmente, no Rig Veda, um texto de 8 mil anos falando justamente das características principais da era que nós estamos atravessando agora, que eles chamavam de Kali-Yuga. Mais à frente, eu vou especificar isso para vocês. Né? Então, encontramos vários elementos... David Rockefeller, ele não só ele, outros tantos, as redes sociais estão lotadas de vídeos falando a mesma coisa, estamos à beira de uma transformação global, tudo que precisamos é uma grande crise, e as nações aceitaram a nova ordem mundial. Tá? Isso aí é comum, desde que o mundo é mundo, você cria desordem, você oferece a crise, e depois você vem como salvador da pátria, com as soluções para a crise que você mesmo criou. E, obviamente, a população, ignorante a respeito disso, não instruída, cai como um patinho há milhares de anos e agora não é diferente. Por incrível que pareça. E temos outros elementos muito interessantes. A, a nota, por exemplo, americana, acho que 10 dólares, né? Quando você dobra, você tem a perfeita imagem da torre gêmea em chamas. Coincidência? Pode ser. É coisa de teoria da conspiração? Pode ser. Mas o fato é que isso se apresenta. Assim como a palavra Osama, quando você faz uma dobradura na nota de 20 dólares, tá? e sabemos até um determinado ponto, que o Osama foi um bode expiatório daquilo que aconteceu. Tá? Bom, aqui temos outros elementos, no caso aqui da nota de um dólar, da triangulação iluminati, invertendo ali a letra E de One. Aqui, Jorge Soros, acho que dispensa apresentações. Faz parte dessa chamada elite, que compra todas as empresas, que por sua vez compram outras empresas menores, formando holdings em holdings, enfim. Um Rothschild, ligado diretamente à coroa britânica. Um particular aqui, na época. É um elemento, o Rothschild, ligado à coroa britânica, é, que fazia parte do Instituto Britânico Geográfico, patrocinou. Alguém aqui já ouviu falar no Coronel Fawcett? Patrocinou a expedição do Coronel Fawcett aqui no Brasil na década de 20, tá? que desapareceu no Rio das Mortes. Na Serra do Roncador, eu estive lá, particularmente, com respeito à pesquisa sobre as cavernas, entradas para intraterrenos, é, é, e principalmente os é, hieroglifos gliptolíticos que a região lá do Araguaia é lotada. Né? E existem muitas histórias lá sobre o Coronel Fawcett que se embrenhou na selva amazônica, procurando, com uma estatueta na mão, uma cidade perdida, provavelmente a Cacor, que provocou a morte de Karl Brugger, aqui em Panema, depois que lançou o livro né, de Die a Cacor, que que fala sobre essa cidade perdida na Amazônia. Na década de 30 o Terceiro Reich, Esteve na Amazônia, já dei uma palestra só sobre isso, tem imagens, fotos da Alemanha nazista percorrendo o rio Amazonas todo, procurando, dentre outras coisas, a cidade de Acacor, indo na esteira do coronel Fawcett. Isso tudo ligado na Inglaterra, na Alemanha não, mas ligado na Inglaterra à família Rothschild, que tem uma íntima relação com a coroa britânica até hoje, assim como o George Soros. Então, uma das coisas que eu quero colocar aqui, né? não existe, na verdade, Biden ou Trump contra Putin, contra o presidente da China, contra o presidente da Ucrânia, contra o Macron, contra Angela Merkel e contra a Rainha Elizabeth. Nada. Por debaixo dos panos, nos bastidores, são todos amiguinhos. Estão todos cumprindo um papel, lá. Né? E a grande maioria, otário, pensa que eles estão se digladiando. Não. Estão defendendo seus próprios interesses, mas de uma outra maneira diferente do que nós imaginamos. Aqui, nem preciso falar nada, isso aí realmente está ligado à nova ordem mundial. Tá? É uma exposição clara do que nós já estamos expostos. O planeta inteiro já é um gigantesco Big Brother não se tem privacidade para mais nada. Então, isso está dentro da programação para par funcionar efetivamente a partir de 2035. Tá? Só que eles não contam com outros detalhes que eu vou colocar aqui para vocês. Tá? Falamos no Illuminati, inclusive, da maneira como é escrito, você pode ler Illuminati de trás para frente ou de frente para trás. Isso é proposital. Isso era organizado como código secreto das sociedades secretas, das principais ordens. A grande maioria das ordens são, meio, são realmente secretas. Ninguém conhece. Tá? Ninguém conhece. Hoje em dia, Rosa Cruz não é mais secreta. Todo mundo já ouviu falar, sabe o que é. Eubiose também. Sociedade teosófica também. O arremedo do que sobrou dos templários é a mesma coisa. Desculpa, maçonaria é a mesma coisa. As ordens realmente secretas hoje, ninguém conhece. O que eu posso dizer para vocês é que existem sete no mundo. Uma que é, se deixa colocar, né, mas pelo nome, mas ainda continua secreta, porque ninguém sabe nada a respeito dela, é uma ordem que está li diretamente ligada ao governo oculto do mundo, intraterreno, que é chamada Trichula maruts que está no Tibete, nos Himalaias, tá? e ninguém sabe a sua localização. Isso existe, essas coisas existem. Tanto existe para a questão que estamos vendo aqui agora, e que vocês recebem bombardeados pela mídia e pelas redes sociais da questão negativa do que está acontecendo, como também do outro lado, o lado positivo, o lado da luz. Como se fosse um Star Wars, mas na verdade não é. É um jogo de equilíbrio. Isso aí. E faz parte do processo que nós estamos vivenciando dentro da questão evolutiva da humanidade para o salto próximo que vai ocorrer. Porque a humanidade, na implementação da vida, principalmente humana, neste planeta, há zilhões de anos, obedece, segundo o que nós encontramos na chamada ciência das idades, é, você pode observar esse conteúdo transmilenar, e que os últimos lugares que, hoje em dia, você encontra esse conhecimento, é em Kardec, na Sociedade Teosófica, na Eubiose, coisas relativas a essa ciência das idades, né? que fala da evolução do ser humano pelas raças. Primeira raça, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, para fechar a chamada quarta ronda planetária, que é a experimentação da nossa centelha divina no plano físico. Então, cada raça raiz, ou cada raça mãe, ou raça matriz, tem sete subraças no seu processo evolutivo. A quarta raça, por exemplo, foi a Atlante, a terceira lemuriana. A quinta é a nossa. Estamos hoje na quinta subraça da quinta raça raiz, adentrando a sexta subraça da quinta raça raiz. Essa transição planetária que nós estamos atravessando hoje e vai existir uma maior ainda quando passarmos, porque a sexta e a sétima subraça da quinta vão rápido, quando adentrarmos a sexta raça raiz, saindo da quinta, onde o planeta será diferente os continentes serão diferentes, a vida será diferente e o ser humano será diferente. Essa vai ser a grande transição. Então, se a gente já está penando <risos> por essa pequena transição, tem uma outra aí que vem, mas o processo consciencial do ser humano, nesse momento futuro, será diferente do que é hoje. Hoje é um preparatório para o que ainda vem por aí. Porque para a eclosão consciencial do ser humano, pelo processo evolutivo que nós ainda estamos, evoluindo por tentativa e erro, né? é, faz parte desse processo evolutivo essa depuração que o mundo está sofrendo e, principalmente, o Brasil e a sociedade brasileira estão sofrendo. A gente tem que passar pelo que tem que passar. Então, num plano maior, num plano mais profundo, existe essa planificação que está longe de questão de ideologia. Quem está no poder ou quem deveria estar, isso aí é outra coisa. Né? Independente de quem esteja, o processo ele precisa ser cumprido. E ele está sendo cumprido. É uma forma de depuração. Tá? Enfim. É. Aliás, uma coisa, a mais importante de, de todas as coisas que eu sempre falo, vocês não têm que acreditar em nada que eu estou falando. Eu posso estar tá enchendo o saco de vocês com um monte de abobrinha, por favor, façam suas pesquisas, seus estudos, e principalmente tenham as suas experiências para tirarem suas próprias conclusões. Então, nós observamos como vimos colocando aqui, que para se manter uma ordem mundial, a partir de um processo localizado, nós temos principalmente elementos de transmissão de conhecimento oculto, que pode ser iniciático ou não. Dentro desses elementos de transmissão, nós temos o mais importante deles, que é a iconografia simbólica, símbolos. Os conhecimentos estão inseridos em símbolos, porque, primeiramente, além de não serem cabíveis de interpretação, existem conhecimentos que não são cabíveis de interpretação, eles estão nos símbolos como eles são. Tá? O conhecimento é preservado milenarmente pelos símbolos. E, obviamente, aqueles que se preparam para traduzi-los inclusive por processo de eclosão, consciencial ou iniciação, é o que vão fazê-lo. Então, além disso, são registrados os monumentos que acompanham. Observem que todas as grandes civilizações antigas, para se manter, esse tripé foi obedecido. A transmissão do conhecimento, o conhecimento na iconografia simbólica, e os respectivos conhecimentos traduzidos na arquitetura e nos monumentos das civilizações. E, hoje em dia, não é diferente. Muita coisa está sendo, e a gente já viu essas tentativas na Europa, desmanteladas em termos até mesmo de monumentos e cultura. O incêndio de Notre-Dame foi um exemplo. Tá? Para que se instaure uma nova iconografia simbólica, um novo processo, um novo tripé. Né? Então, os símbolos são extremamente importantes para que possamos, ao traduzi-los, ver o verdadeiro conhecimento que está por trás e as intenções daquela ordem que quer se estabelecer. Aqui uma alusão ao jogo. Atualmente temos esse quadro. E isso inclui a religiosidade. Evidente. Ah, já passou? Ah, não vi, desculpa. Isso inclui a religiosidade. Os líderes religiosos mundiais, com raríssimas exceções, estão enquadrados dentro desse processo. Tanto é que é, elementos que aconteceram, e a gente sabe disso, durante a Segunda Guerra Mundial, no caso, a Igreja Católica se omitiu, por, obviamente, seus próprios interesses, que não vem ao caso aqui da palestra, senão a gente vai demorar muito. Mas, em relação à própria Igreja Católica, apenas como exemplo, tá? porque as outras religiões também têm os seus processos, tanto que, durante a Segunda Guerra Mundial, é, grandes líderes, pensadores intelectuais da União Soviética, da recém, naquela época, é, recém-conquistada revolução, a mando de Stalin, de Stalin, foram aos países árabes fazer a cabeça dos sheiks. A partir daí, o Islã, ele colocou para fora muita coisa que estava engasgada em relação ao Ocidente, porque, para a maioria deles, as cruzadas ainda não terminaram. Né? E, sob essa influência, começaram a colocar é, a sua mãozinha no mundo, não estou aqui generalizando, evidentemente, dentro do aspecto da má e errônea e distorcida interpretação do Alcorão em relação ao sacrifício por uma causa. Isso, pessoal, na verdade, é no máximo 15% do mundo islâmico. A grande maioria não quer nada disso. Né? Mas, como observamos em todos os segmentos, tem sempre uma minoria ali disposta a fazer barulho. A questão é, escolha se aceita isso ou não. Na verdade, sempre somos, fomos e seremos o resultado das nossas escolhas. Então, o Vaticano ele não fica alheio... A esse processo. É evidente. Inclusive, o Brasil foi o país do mundo que mais recebeu, num curto espaço de tempo, a visita de papas. Três papas. Não via nenhum aqui, de repente vieram três: João Paulo II, Bento XVI e Papa Francisco, inclusive consagrando basílicas, então uma igreja perto onde eu moro ali na e Barros que virou basílica, basílica de Santa Teresinha, né? além de outras, Catedral da Sé em São Paulo. Para que isso? Não sei se vocês sabem a diferença. Uma igreja ela é local, ela está vinculada a uma paróquia. A paróquia é uma região onde um conjunto de igrejas é centralizada por uma ação de um paroco que fica na igreja central da paróquia. Esta está ligada ao bispo ou cardeal a ser bispo, se a cidade o tiver, ligada à catedral principal. Muito bem. A catedral... Ela, por si só, já funciona como basílica. Agora, outras igrejas foram consagradas como basílica. A diferença é que a basílica pode ser qualquer igreja comum, mas se o Papa vem e consagra, e só ele pode fazer isso, como ele fez, aquela igreja vai ter um trono para o Papa. O Papa pode deliberar daquela basílica. Onde ele estiver tiver um trono para ele, aquele local, depois consagrado, torna-se uma basílica, é o Vaticano funcionando. E nós temos isso em Aparecida. É que vocês não conhecem o subterrâneo de Aparecida. Se acontecer algum pepino na Europa, desculpe o termo, o Vaticano muda para cá. Isso tudo está planificado há muito tempo. A coisa é muito mais abrangente e mais profunda do que a gente imagina. E a Igreja Católica, óbvio, não poderia ficar atrás, dentro desse processo todo. Chama-se a isso o grande reset, o grande reinício. E aqui tem alguns pensamentos interessantes de um mega empresário, não sei se vocês já ouviram falar, uma das maiores fortunas do mundo, calculada em quase 30 bilhões de, de dólares, que é o Raymond Dalio. Tá? A trajetória dele é interessante, eu não o sigo não, mas tem alguns elementos que achei interessantes em termos econômicos e macroeconômicos na observância, segundo ele, do que está acontecendo. Inclusive fazendo, como eu disse antes, um levantamento histórico da humanidade, principalmente no Ocidente, com respeito a esse processo. Então, no caso atual, o que prometem os reinicializadores atuais? Desta vez, pretende reinaugurar o capitalismo com aparente sensibilidade social. Vamos lá. Pretende estabelecer a sonhada renda mínima universal, dar garantia de assistência médica global para todos, assegurar um futuro resiliente, igualitário sustentável e sustentável, e evocam, para tanto, um novo contrato social com respeito racial, preservação ambiental e contenção das mudanças climáticas, descarbonização da economia, e ainda no campo econômico pregam um certo nivelamento econômico-social entre as nações. Consideram o pagamento de uma renda mínima para a erradicação da pobreza extrema. Isso é impossível fazer com a população mundial. a 8 bilhões de almas encarnadas aqui. Nas entrelinhas, podem ler o que no vídeo foi dito explicitamente, redução populacional. Sem redução populacional isso não tem como funcionar. Preço a pagar... Controle máximo sobre os indivíduos, obrigatoriedade de vacinações, ou seja, controle para esta e futuras pandemias, exigência de passaporte genético, implantação de controle de comportamento em massa via score social, capitalismo de vigilância, engenharia social, baseada em regulamentações, etc. Características da grande reinicialização ao invés de se impor explicitamente, condicionará benefícios sociais e oportunidades. A submissão da sociedade ao controle do Estado, pela via das regras por ele estabelecidas e entendidas como o melhor para todos. Isso a gente já está encontrando. É? O que ninguém coloca ainda, em termos macroeconômicos, O poderio é indexado na moeda predominante, o que, por outro lado, cria uma reação em cadeia, um ciclo vicioso que enriquece aquele país detentor daquela moeda, como é o caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos surgiu da Segunda Guerra como potência mundial e foi acordado internacionalmente que a indexação Mundial se daria a partir do dólar. No passado, era a Libra Esterlina, o Império Britânico. Na época das navegações, nas, da, das navegações era o Florin ou Gilder é, holandês. O centro financeiro, na época das navegações, pelo livre comércio dos holandeses, era Amsterdã. Era uma ordem mundial que funcionava. A ordem mundial está indexada a uma moeda, e o país desta moeda será o país dominante. Só que o modelo que está se apresentando, cuja tendência para substituir, entre aspas, os Estados Unidos, é o Yuan chinês e a própria China. Mas o próprio regime da China que intervém em empresas, fecha empresas, por exemplo, teve uma intervenção não tem muito tempo da é, Dubi, que é a Uber de lá. Né? E os empresários estão fugindo da China porque eles não vão mais investir rios de dinheiro, embora o potencial chinês seja enorme, num regime que pode encampar. A sua empresa e o seu dinheiro a qualquer momento e você perder tudo. Então, no que parece uma ascensão chinesa, pelo menos da forma socioeconômica, não está se dando na prática isso, porque nenhum governo com o regime que o chinês tem, ditatorial em determinados pontos, aliás, em quase todos, nesse sentido, de se apropriar a hora que quiser, do que ele bem quiser, não perdura então, não existe como indexar, por exemplo, no mundo inteiro, a moeda chinesa. E alguma coisa vai ter que acontecer porque o dólar está à ladeira abaixo, dentro desse processo. Existe um consenso hoje mundial e a guerra, Rússia, Ucrânia, é uma cortina de fumaça também para isso. Tem muita gente morrendo? Tem, mas é uma cortina de fumaça. Eles não querem saber quem vai para lá para morrer. A gente sabe disso. É? E isso sempre aconteceu na história da humanidade. Então, o consenso que está começando a ser discutido agora, que ninguém percebe, é um consenso de moeda. Porque se chega à conclusão que um país só, ser potência e comandar a moeda indexada no mundo inteiro... Não dá certo. Não dura. Além de, com determinado com, com o passar do tempo, a produção de dinheiro começa a aumentar sem lastro nenhum. Então, hoje, se fabrica dinheiro a rodo. E não tem lastro algum isso. Por incrível que pareça, a crise de hoje no mundo é muito mais séria e muito mais profunda que a crise de 2008 nos Estados Unidos, do setor imobiliário, que tomou conta do mundo inteiro. Vocês devem se lembrar. É? Hoje o negócio é muito mais sério. Então existe essa questão da indexação de moeda. Estão discutindo isso seriamente. Aqui um gráfico até do que eu tirei do, do livro e do de um vídeo do, do Raymond Dalio, o pessoal conhece como Rei hey Dalio, esse estudo dele é interessante, não é tudo ali que, que ele fala que, que eu concordo, aliás, muito pouco, mas é um estudo interessante que ele mostra no gráfico. A ascensão e queda em amarelo é, da Holanda, na época das navegações, a substituição por uma nova ordem mundial a partir da Libra, Esterlina, e o domínio do Império Britânico, e depois, ao final da Segunda Guerra, entra os Estados Unidos e ali em vermelho começa a estender a China. Todas essas, nessas interseções, e no passado foi a mesma coisa, tá? nessas interseções ocorre sempre um conflito. Não necessariamente uma guerra é, armada como tradicionalmente se conhece, mas existe sempre um choque. Um conflito. Estamos à beira de um choque desses, a nível mundial. A nível espiritual é necessário? É. Por causa da transição planetária. Vou entrar nisso daqui a pouco. Opa, beleza. Então, esse, por exemplo, é o Rei Dálio. Tem uma frase muito interessante, que de dar ouvidos a pessoas desinformadas é pior do que não ter resposta alguma. E aqui é o que a gente está passando hoje, a exceção do conflito militar, onde esse só existe, e esperemos que fique por aí, entre Rússia e Ucrânia. Há cinco tipos de guerra, a econômica comercial, a tecnológica, a capital, a geopolítica e a militar. Tirando a militar, que hoje só se concentra entre Rússia e Ucrânia, que, por sua vez, é uma cortina de fumaça, o resto a gente está vivendo. Estamos vivendo um conflito, um conflito econômico-comercial, tecnológico, capital e geopolítico. Tá? E as tecnologias promissoras, inteligência artificial e robótica, essa inteligência artificial, se não for bem conduzida, é um perigo. Healthcare, tá? ou seja, todos os processos relativos à saúde cuidado com a saúde, edição genética, vacinas de RNA, que já está sendo experimentada, sem teste devido, nutrição e remédios. De uma forma ou de outra, isso foi visto no vídeo. Tá? Não é novidade. Aqui é para mostrar até que ponto chega a coisa, e que não é de hoje. No caso aqui, relativa a Igreja Católica. Tá? Essas são as três crianças da aparição de Fátima em 1917, mais precisamente, 13 de maio de 1917, reaparecendo até outubro do mesmo ano, todo dia 13 a cada mês. Tá? Observem bem essas crianças. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui sobre a aparição de Fátima, tá? É, foi feito um seminário junto com a doutora Gilda Moura, eu e ela, sobre a, far, a aparição de Fátima, mais de seis horas de, de material, de trabalho que a gente apresentou, em que o foco principal é que as crianças jamais disseram em nenhum momento que era Nossa Senhora. Só quando a igreja entrou e encampou o processo é que a versão mudou. Essa criança aí do meio, observem bem a fisionomia dela, essa é a irmã Lúcia, que viria a ser a irmã Lúcia. Está aí ela, momentos depois do evento, da aparição. As outras duas morreram e ela seguiu uma vida eclesiástica. Em 26 de agosto de 1923, aqui em é 1917... Em 26 de agosto de 1923, nova aparição de Nossa Senhora a Lúcia no Colégio das Doroteias, em Vilar, no Porto. Lúcia já está com 15 anos de idade. 25 de outubro, dois anos depois de 1925, ela parte para Pontevedra, Espanha, como postulante. Em 16 de julho de 1926, ela regressa a TUI, Espanha, Ainda como postulante, em 3 de outubro de 1934. Profissão perpétua em Tui, Espanha. Observe a fisionomia dela de novo. 17 de maio de 1946, irmã Lúcia regressa a Portugal. É aí que começa o negócio é apresentada ao público outra irmã Lúcia. A da esquerda é a verdadeira irmã Lúcia. A outra foi que o público conheceu a partir dessa data. Por que isso? É uma diferença gritante. Só que a maioria das pessoas não se toca para isso. Aqui é a verdadeira irmã Lúcia, e ali já de óculos, a outra Lúcia, que dizia-se dizia detentora... Como essa aqui, sendo ela classificada como a verdadeira, do terceiro segredo de Fátima. E atendida pelos Papas, vivendo em clausura. O que foi feito da original? O que foi feito da original? Da verdadeira irmã Lúcia? Isso aqui é, no mínimo, instigante e até mesmo preocupante. Óbvio que a igreja não fala nada sobre isso. Mas está explícito isso. Tá? Muita gente, desculpem, viajam numa mas enorme com respeito a isso aqui. É, desculpem se eu estou ferindo alguma suscetibilidade, mas fala-se muita. Mas muita bobagem fantasiosa sobre reptilianos que nem existem do jeito que é colocado. Alguns deles existem, mas são daqui mesmo. E de muito tempo atrás, que estão em outro processo dimensional. Não são de fora. Tá? E é uma parcela mínima. Então, eles colocam os reptilianos como os responsáveis por tudo que está acontecendo, a mão que mexe as peças, que instiga e influencia os governantes, que querem essa nova ordem mundial, etc. Não é nada disso. É mais um artifício para o ser humano se isentar das responsabilidades. Ah, não, não foi fulano que fez, foi o obsessor que fez. Ah, foi o diabo que tentou... Ah, agora não é mais o diabo, é o reptiliano que está fazendo. O ser humano é sempre inocente. Ou seja, se existe algo que influencia, e isso existe, é porque algo dentro de você dá suporte para isso. Vibração atrai vibração. Eu tenho falado muito isso em lives. Né? A humanidade, por pensamentos, palavras e ações, apronta há milênios, criando formas pensamento densas que ficam na atmosfera etérica e do baixo astral do planeta. Atraem vibrações semelhantes. Agora, a conta chegou. Essa depuração também faz parte do que nós mesmos, como humanidade, há milênios vemos, vimos provocando. É muito fácil agora querer que mestres, que anjos, que ateis, seja lá o que for, venham em suas naves e salvem meia dúzia daqui. Cadê o mérito para isso? O que, que essas pessoas fizeram, produziram para merecer esse momento? Essa, essas hierarquias nos inspiram, nos ajudam, nos orientam, nos auxiliam, de todas as formas, para que nós encontremos as ferramentas e instrumentos para criar as soluções e curas que nós mesmos produzimos. Eles não vêm fazer um trabalho que cabe a nós fazer e não a eles. Né? Eles nos auxiliam, mas não vão resolver. Nós é que temos que virar esse jogo. À medida que abrimos nossa mente e nosso coração, nosso ser, para uma, uma, uma mudança interna, o que os espíritas costumam chamar de reforma íntima, para um novo grau consciencial, aí sim eles vão ajudar. Aí sim eles estão prontos para ajudar. Mas mesmo assim eles não vão fazer o trabalho pesado. A gente tem que fazer. Porque a gente mesmo criou isso. Né? Então... É Desculpe o termo, né? eles não vêm aqui limpar a imundície que a gente faz. Porque se fizer isso, fica um tempo tudo bem, depois a gente volta a fazer de novo, volta a sujar novamente. Enquanto não houver essa mudança exigida nesse processo de transição, onde a maioria da população do planeta não vai reencarnar aqui, e esse é o grande erro desse pessoal da nova ordem mundial, porque ignora e desdém um plano maior que está por trás. O seu amiguinho prêmio Nobel, se não tiver condição de reencarnar aqui, provavelmente vai ser ele no outro lugar, que já vai estar sendo levado, a descobrir o fogo e a roda de novo. É nesses termos. Em 2060, 2080, mais ou menos, o planeta vai estar, a sociedade vai estar bem diferente? Vai. Muita coisa vai mudar, para melhor. Mas tem muita água para chegar lá, tem muita água para passar por debaixo dessa ponte ainda. Desculpe o termo popular. Muita coisa ainda por acontecer, porque faz parte da depuração da humanidade. Então, é, lá para 2100 vão começar a encarnar aqui, aliás, já estão encarnando, e mais ainda, mais para frente, quem tiver compatibilidade com a nova frequência que o planeta vai estar, e que já está mudando. Mas o momento de começar é agora, nessa mudança vibracional, consciencial, de cada um, para que atinja uma massa crítica coletiva. E se a utopia, parece... Tá? mas no prazo que o planeta tem e não no nosso não é utopia porque se fosse utopia grandes civilizações que estão por aí não estariam onde estão hoje então eu peço para vocês esquecerem isso tá? que mesmo a nível psíquico só atrapalha a mente tem muita gente que embarca nisso utilizando, inclusive, referências de estatuetas antigas, sumérias, parecidas com répteis, mas o contexto era diferente. Porque, hoje em dia, qualquer coisa é ET. E eu sou ufólogo. Hein? Trabalho com isso há mais de 30 anos. Já vi coisa do arco da velha. Tá? Eu já tive para abandonar isso tudo umas quatro vezes. Isso aí é um assunto muito sério. Mas, ao mesmo tempo, é preciso ter os pés no chão. Porque, hoje em dia... Pessoa, muita gente quer porque quer, porque quer, porque quer ver um ET. Ver uma nave, pousar a nave no quintal. Vai fazer o que com isso? Para quê? Para quê? Tá? Então qualquer coisa é ET, não é bem assim. Ou melhor, quase nada assim. Aqui, dentro do Rick Veda, vamos começar já a virar o um jogo aqui. Dentro do Verda, nós temos, não se sabe como eles tinham isso, há milhares de anos, uma escala de tempo que nós nem imaginamos hoje. E lá embaixo temos o Diva Yuga, que são quatro yugas, quatro eras. Yuga em sânscrito, em Devanagari, que é o sânscrito antigo, sagrado. Yuga quer dizer era. Então, tivemos... É, no, no início do segundo terço Atlante, o Satya Yuga, onde os deuses, entre aspas, conviviam com os homens, isso está em todas as escrituras, os anjos desciam à terra, as pessoas encarnadas naquela época eram almas preparadas para receber esse conhecimento de, direto da fonte, ou por aqueles que manifestavam o espírito da verdade, é só você estudar Isis Vel, em Véu em Blavatsky que você vai ver isso. E outras coisas também, principalmente nos livros sagrados antigos. Bíblia, Epopeia de Gilgamesh, o Mahabharata, o livro egípcio dos mortos, o Rig Veda, o Popovu Maia. Está tudo ali. Não estou inventando nada. Tá? Inclusive nos mitos afro e nos mitos nórdicos guardadas a sua linguagem particular, a essência é a mesma coisa. Então nós temos a Idade de Ouro, o Satya Yuga, onde não existia ocultismo, não existia nada em segredo, era tudo aberto, não existia necessidade de, de tempos em tempos, encarnar um avatar, um mestre, não havia necessidade disso. Houve a queda... Houve uma rebelião, houve um mergulho no materialismo, se afastou a, a, o processo ligado à evolução cósmica e divina, o chamado Deicídio Atlante, e a humanidade começou a, a entrar na Idade de Prata, o Treta Yuga, depois veio o Dvapara Yuga, até chegar no Kali-Yuga, da deusa Kalimar. Du, é, Kali Existem duas qualidades de Kali Kali-durga e Kalimar. Kalimar é a senhora da morte, no panteão hindu. E estamos passando pela idade do ferro, do Kaliuga, né? em que eu costumo dizer que, sobre o Kaliuga, no texto do Rig Veda, que é o quarto livro dos Gefeda, Rig em sânscrito quer dizer quatro. É, no Rig Veda, você olha observa estuda, lê um texto de 8 mil anos, aproximadamente, sobre Caliuca parece que você está lendo o jornal de hoje de manhã. Então, como a humanidade, no momento atual, não passou, a né, grande maioria das pessoas hoje, Poucos são aqueles que são contemporâneos da época da Segunda Guerra. A maioria nasceu já com esse status quo e se acostumou com uma prosperidade pós-guerra que sempre vem. E considera, obviamente, por inércia, que as coisas são desse jeito, até que se deparam com uma crise que nunca passaram e acham que é o fim do mundo, quando isso já ocorreu, outras vezes, e das outras vezes que ocorreu, a mesma coisa, porque o povo, as pessoas são levadas a acreditar em determinadas coisas. Aqui é um outro exemplo da roda do, do, das eras. Isso já é um planejamento cósmico, divino. Isso tudo é gerenciado pelo governo oculto no mundo, que tem na figura de grandes mestres como Siddhartha, o Buda Shakyamuni, como a figura do Cristo, Jesus, o Cristos. Né? E isso, em outras épocas, em outras civilizações, ocorreram da mesma forma, como Krishna, na Índia, Babadi, no Tibé, o senhor Ptah no Egito, são nomes para uma mesma cúpula e uma mesma consciência que está, pelos estudos é transmilenares, egípcios, hindus e tibetanos, em Shambhala, que é o centro de Agartha ligado a uma porção multidimensional intraterrena. De seres que não eram daqui, aqui vieram e aqui ficaram, enquanto outros voltaram para o sistema de origem. E isso nós encontramos nos mitos antigos, Daqueles que vieram para o interior do planeta E daqueles que retornaram às suas estrelas Mas prometeram voltar O chamado retorno dos deuses E nós vemos em todas as civilizações antigas Muitos elementos mitológicos Principalmente ligados a reinos subterrâneos Todos esses conhecemos na nossa cultura judaico-cristã Como Melchizedek Lorde Melchizedek. Aqui uma figura do mesmo, o senhor Ptah. Existia um ritual no antigo Egito, muito antigo, sobre isso, sobre o contato com o governo oculto, que todo ano o faraó tinha que fazer no templo de Ra, na antiga Heliópolis, à beira das pirâmides, cujo obelisco ainda está lá e eu estive lá. É, é um lugar fantástico. E que pouca gente conhece esse histórico aqui a mesma coisa no caso Ra trabalhando com o faraó esse é um simbolismo justamente é, da orientação num tempo em que existia dignidade, existia lealdade existia honra, existia um foco ligado ao divino e à verdadeira natureza do ser humano e isso é uma representação e aqui são fragmentos do Rig Veda, do original. Tá? Paraíso hindu, ou seja, isso estaria no gênio subterrâneo, segundo as escrituras. Lembrando que todo esse processo se permite, o que acontece hoje no planeta, passar a vivenciar porque é necessário. Aqui mais um trecho do Rig Veda. E esses trechos dizem o seguinte, aqui a representação de Kali, Kali deitada sobre Shiva, Shiva adormece, segundo o mito hindu, Shiva adormece, e quando ele acorda, Kali, obviamente que não é boba, tira o pé de cima e sai correndo, e Shiva levanta, vê o planeta do jeito que está, pega o seu trichula ou o seu tridente e não quer saber quem está na frente. Sai cortando cabeça. Né? Ou seja, um momento que já começamos a passar, que nós não estamos vendo ainda no plano físico, mas em outros planos já acontecem, com o êxodo de alguns né? saindo daqui do planeta. Tá? Os chamados ímpios, corruptos, Malvados, maldosos, recalcitrantes, zombeteiros. Ou seja, seres que não têm a menor condição vibracional de continuar no planeta. Já estão sendo retirados. Né? E Shiva não quer saber quem estiver na frente. Isso vem do mito hindu. Da mesma forma que no antigo Egito, Horus, ele vence sete na batalha do, entre aspas, bem contra o mal, e não quer saber quem está na frente. Observem que nos mitos antigos, em é, locais bem distantes, em locos geográficos bem distantes, civilizações bem distantes, você tem uma essência que une justamente esses conhecimentos. Isso é bastante intrigante, no mínimo. Aqui, um resumo com respeito às eras. Os hindus esperam hoje o chamado Kalki Avatara, o senhor do cavalo branco. A vinda de Kalki é a encarnação final do deus hindu Vishnu, que na última encarnação, na última manifestação, se manifestou em Krishna, que é previsto vir pela última vez nesse final de ciclo, como um cometa replandecente armado com uma espada símbolo da justiça, aterrorizante para provocar a aniquilação dos homens e mulheres entregues à barbárie, selvagens e perversos, nesse período final do Kali Yuga. Tá? O Kali Yuga, de acordo com a crescente hindu, o tempo universal é composto de quatro grandes períodos, ou yugas, eras. O Satya Yuga, o ser humano viveria em torno de 100 mil anos e com estatura de cerca de 10 metros e meio de altura. A sabedoria domina a criação. Temos, obviamente, os registros antigos dos Nefilim, dos Anakin, a respeito dos Anunnaki, dos gigantes da Bíblia, e todos esses seres fantásticos que hoje são de aspectos mitológicos, mas que, segundo as escrituras antigas, perambulavam por aí, obedecendo às eras. O Treta Yuga... No Treta Yuga, os seres humanos ficam ligeiramente menores em comparação com seus predecessores da era do Satya Yuga. Agricultura, trabalho e mineração tornam-se existentes. A duração média da vida dos seres humanos é cerca de mil a dez mil anos e a altura atinge até sete metros. Os cientistas avaliaram, confirmam, mas não sabem explicar, uma tabuinha suméria, que tem uma divisão no meio. À esquerda ficam os reis sumérios antediluvianos. O risquinho no meio é o dilúvio. E à direita, os diluvianos. Os da direita governaram e viveram por tempos semelhantes a nós. 50, 60, 70 anos. Os da esquerda, antes do dilúvio, o rei que governou mais, Eike, governou por 43 mil. Se o cara governou 43 mil anos, qual é a idade desse sujeito? E os cientistas não é, desmentem isso, não. Eles só sabem que não sabem. Eles não têm como explicar isso. Mas eles não desprezam essa informação. E isso é que é interessante. E muita coisa bate com o que está no Rig Veda. O Dvapara Yuga... Significa dois pares, ou depois de dois, é quando surgem os dois gêneros, quando Eva é retirada de Adão. Nesta era, as pessoas ficam contaminadas com qualidades tamásicas, ou seja, telúricas, e não são tão fortes quanto seus antepassados. As doenças tornam-se desenfreadas. Os seres humanos estão descontentes e lutam uns contra os outros. Surgem as guerras. Os vedas são divididos em quatro partes. As pessoas ainda possuem características de juventude na velhice, a vida média dos seres humanos decresce novamente e fica em torno de apenas poucos séculos, com a sua estatura agora menor em termos de 3,5 metros e meio. Kali Yuga. Sua duração, 432 mil anos, é a era final de todo o grande ciclo. A era da, é a era das trevas e da ignorância, da luxúria e da permissividade. As pessoas se tornam corruptas e pecadoras e carecem de virtudes. Todos se tornam escravos de suas paixões, da lascívia, luxúria, e são quase animais em comparação aos seus antepassados mais antigos do satyuka. A sociedade cai em desordem e as pessoas se tornam mentirosas, imbecilizadas e hipócritas. O conhecimento e a sabedoria se perdem e as escrituras são destruídas. Os seres humanos comem comida proibida e contaminada e se envolvem em práticas sexuais pecaminosas sem nenhuma restrição. O ambiente é altamente poluído, a água e os alimentos tornam-se escassos, a natureza, o sagrado feminino, é completamente degradada. A abundância é fortemente diminuída, as famílias tornam-se inexistentes. O período da vida média das pessoas é de apenas 80 anos, em raras exceções, em meio a uma série de doenças e a estatura média é de apenas 1,75 até o final do yuga isso está num texto de 8 mil anos. Então, nós vemos, não sabemos quê, as civilizações antigas tinham em muitos aspectos muito mais conhecimento e sabedoria do que nós temos hoje. Então, não podemos nos deixar levar por tudo o que está aparecendo na mídia e nas redes sociais, com respeito à nova ordem mundial. Eles querem que isso se estabeleça, mas do jeito que eles querem, não vai se estabelecer, porque existe um plano maior para isso. Era aqui que eu queria chegar. Mas, como estamos na época do mimimi, coitado de Jesus se aparecesse agora. né? Isso é o, que o hindu, isso é o que o hindu espera. Kalki Avatara Isso é o que o hindu e tibetano esperam. Lord Maitreya, ou Buda Maitreya. Isso é o que o Islã espera. O retorno do imã Mardi, irmão do, do imã Hussein. Ambos gerros e primos de Mohammed, de Maomé, que desapareceram inexplicavelmente considerados santos, a peregrinação, a, é que isso não mostra na mídia, a peregrinação. A, esqueci o nome da cidade. É, não, não é Meca, não, é outra. A peregrinação, a Meca é pinto perto dessa, que é a peregrinação ao irmão Hussein. Tá? Ao imã, perdão, ao imã Hussein. E eles esperam o irmão dele, Maridi. É uma coisa enorme, fantástica supera a de Meca e supera uma outra grande peregrinação que existe ao Monte Kailash, ou Monte Kailassa, no Tibete, que acredita ser a morada de Shiva. Então, o Islã aguarda o retorno do irmão Mahdi, da mesma forma que os judeus aguardam o Machaiá, o Messias, a segunda vinda do Cristo, a Lisboa secreta, do advento do quinto império templário, que veio para o Brasil isso, formando, por isso também que o Brasil foi elevado a Reino Unido por D. João VI, não foi, não foi somente uma questão é, econômica e política. Os extraterrestres de Joaquim de Fiore, isso na Idade Média, trabalha em símbolos com arquétipos do inconsciente, comunicação, alto-céu, baixo-terra. Isso na época dos templários. Se colocava isso por Joaquim de Fiore. O mito do Quinto Império, que chega ao Brasil. Esse é um livro muito bom, do Adrião, quem quiser. Não estou fazendo propaganda, não, mas... E outro detalhe aqui interessante... No antigo Egito, existiam duas representações para a serpente. Aliás, no mundo antigo, a serpente tinha uma conotação diferente do que hoje o mundo judaico-cristão ocidental tem. Né? A serpente era naturalmente vista como a senhora do conhecimento, a senhora da sabedoria, o Ouroboros, o e ômega aquela que morde o próprio rabo, o rabo e não tem início nem fim. O Atef, para os egípcios, que salvaguarda todos os portais dos templos, das câmaras, etc. E está na coroa do faraó. Né? Existe, existia a outra conotação da serpente, o Apep. A serpente que traz a iniquidade, que traz a dúvida, que traz a tentação e a negatividade. Por isso que a Pepe. É, Deu, concedeu o seu nome para o asteroide Apofis. Apophis vem de Apep. Alguém já ouviu falar no Apofis? Ninguém fala hoje sobre isso, né? A nova ordem mundial para cá, etc. Tal, mas o que, que adianta a ordem mundial? estabelecer se existe a chance do planeta não existir mais. Existe um asteroide. Eu não quero, não sou alarmista. Quem sabe, quem me conhece sabe que eu não sou. Mas existe um asteroide batizado de Apophis, que ele é grande o suficiente para causar um bom estrago, que vai passar em 2026 aqui pertinho entre a Terra e a Lua, tá? E nessa passagem existe a possibilidade dele de entrar no que erroneamente, por outra, por falta de outro termo, os astrofísicos e os profissionais da mecânica celeste apelidaram é passar por uma chamada fenda gravitacional, que é um espaço mínimo. Tá? É algo muito remoto de acontecer. É como se eu daqui pegasse uma bolinha de ping-pong sem exagero, a escala é essa, acertasse um copinho uma tacinha dessa na Candelária. Né? Ou seja, a possibilidade desse asteroide passar na, venta, na fenda gravitacional é nessa escala. Mas se passar, ele muda a trajetória e bate aqui em 2035. Se bater, dá doce. Tá? Então, esse bicho aqui está sendo monitorado há 20 anos ou mais, todos os dias. Esses slides aqui são da minha última apresentação sobre isso, há cinco anos atrás. A trajetória dele está aqui. Terra, Vênus. Ele vai passar bem perto. Aqui estão todos os dados dele. É o 99942-APOFIS. Aqui o acompanhamento dele está sendo monitorado dia após dia, há 20 anos. E aqui são as fotos dele. Tá? No caso, do acompanhamento de cinco anos atrás. E aqui parece uma batata. Que é do tamanho do Amparo States. O outro que, teoricamente, provocou a extinção dos dinossauros, óbvio, era bem maior, era maior que o Everest. Né? Enquanto uma parte chocava o chão, o outro, tava, o outro extremo ainda estava a 10 mil metros de altura. Não é o caso desse, mas já causa um grande estrago isso aí. É uma possibilidade? Remota, mas é. Tá? Então, isso pode estragar o plano de muita gente, tanto de um lado como de outro. E dentro desse processo, nós temos, Chico Xavier, acho que todos sabem aqui, a chamada data limite. Voltando à questão, por isso que o Brasil está sendo depurado, porque aqui ressurgirá a humanidade, futuramente, em outro nível, em outro aspecto, tá? chamada luz do mundo. O Brasil, ele é extremamente promissor. O pessoal acha que ele é o país do futuro por uma questão política, econômica, social, militar, a nova potência mundial, nada disso. Nada disso. O destino futuro do Brasil é em relação à humanidade como um todo, na emanação de luz a partir daqui, na verdade é um recomeço, isso já aconteceu na Atlântida, a principal cidade, Atlântida, a quarta cidade, ficava no Planalto Central, isso começa a emanar, o Brasil não é novo nesse processo, na verdade é um recomeço, tá? tudo, por questões que nós desconhecemos, tudo começa e recomeça aqui no Brasil, ainda mais por ser o terreno mais antigo do mundo. A crosta terrestre no Planalto Central ela é grossa, enquanto no resto é uma casquinha de ovo do planeta. Tá? Enfim, muitas características que o Brasil como o território tem, né? e como o povo também tem, porque, queira ou não, é o país de maior caldeamento racial do mundo. E essa mistura toda é para preparar uma nova raça, que não é da noite para o dia. Tá? Então, o processo futuro também é a questão até legislativa para o brasileiro. Os africanos vieram para cá, a maioria eram reis. O índio, aqui até hoje, ele não gosta de lei, e não gosta de ser mandado. O português não é muito diferente. Os governadores romanos que trabalhavam, que serviam a Roma na Lusitânia, os relatórios para César, assim, eles não gostam de lei, e não gostam de ser mandado não difícil lidar com eles. E não é diferente até hoje. Você junta isso tudo no Brasil, a lei só está ali para inglês ver. Porque são leis baseadas no processo europeu. Não são leis baseadas na genética que o brasileiro tem. Isso precisa ser repensado. Então, coisas são colocadas, são vistas como... Algo sem valor, como uma fantasia, etc. Mas o fundo genético disso é muito sério. Que o brasileiro é uma mistura de tudo. E esse é um processo proposital para essa nova era aí. Aqui a lenda da Hi Brasil, Isla Brasilis. Não sei se vocês conhecem isso. Não vou ter tempo para falar sobre isso, apenas para, para ilustrar. A chegada dos fenícios aqui, que faz parte desse processo da transição para cá. As inscrições na Pedra da Gávea. Eu tenho uma imagem melhor, desculpem, vou trazer da próxima vez. Além de precisa é só ir ali naquele posto de gasolina Shell que tem em São Conrado, de bairro. Ou só olhar para a pedra, vocês vão ver nitidamente a, a erosão que os arqueólogos dizem que é. Né? Erosão toda em caracteres fenícios que diz é, Badesir filho de Jetbal e Baal, e Jetbal Bel, né? aqui já é Badesir primogênito de Jetbal e Jetbal Bel é o que diz a inscrição que foi retraduzida por Bernardo Azevedo da Silva Ramos é ao contrário Jetbal Bel e Jetbal eram filhos um casal gêmeo de Badesir mas isso aí também é outra história que pertence ao gigante deitado ligado ao sistema geográfico do Rio de Janeiro e de Teresópolis onde existem entradas para os reinos subterrâneos aqui tá? o Rio de Janeiro queira ou não, tem desculpem, um axé diferente tem um, um, uma energia diferente ligado ao histórico desde a Atlântida o Brasil é a nova luz do mundo São frequ... esquece que essa questão de frequência que não tem como medir isso mas essa primeira coluna e a coluna do meio são processos para que possamos transcender essa questão relativa à transição planetária. Essa é a programação do governo oculto no mundo, no despertar de cada um, desde que se abra para isso, para atingir o um mínimo coletivo. E isso já começa a acontecer, que é o que vai obstaculizar... Todo, toda essa vontade, todo esse projeto de nova ordem mundial, ou pelo menos grande parte. Mas algumas coisas disso precisaremos passar. Tá? E dentro disso, nem teus piores inimigos podem te causar tantos danos como os teus próprios pensamentos, Siddhartha Gautama. Na união de todo o conhecimento, como já foi no passado como propõe obras como essa, a original de Blavatsky. Aqui um esquema do que eu já falei, da evolução das raças e as suas, segundas, suas respectivas sub-raças. Ali a quinta sub-raça da quinta, que é onde nos encontramos no exato momento, para adentrarmos depois da sexta raça. E ao final da sétima, e aí continuar o processo evolutivo fora do plano físico. Como... Coletividade. Tá? Aqui é um mínimo que o indivíduo precisa ter em termos conscienciais para mudar o seu padrão vibratório né? e estar fora, isento dessa questão que envolve todo mundo e todo o planeta relativo à ordem, nova ordem mundial. Essa aqui é a verdadeira transição planetária o que cada um faz por si e, no geral, e aqui transformar, né? que é um trabalho que quase ninguém quer fazer, porque justamente tem esforço muito grande, que é a eclosão consciencial. Transformar, é o que nós viemos fazer aqui, transformar vida, energia, em vida, consciência. Né? Atos benéficos da vida passada vão produzir um bom ambiente nesta vida. Eu podia colocar isso em termos de equalização, até matemática ficaria mais claro, mas infelizmente não temos mais tempo. Atos prejudiciais vão produzir, produzir um mau ambiente. Aspirações e desejos, capacidade. maus pensamentos dominados né? é, vão ter mau e fraco caráter. Bons pensamentos, bom e firme caráter, êxitos contínuos, entusiasmo, fracassos contínuos, pessimismo, e assim por diante. Né? Nós, o que fazemos hoje, é um preparatório para o amanhã, sempre. E um outro processo que ocorre hoje, infelizmente, que ocasiona mais de 70% da crise interna pessoal, e depois coletiva, que vai renondar no estado de coisas que a gente encontra, é que hoje em dia, infelizmente, a grande maioria das pessoas perdeu o aspecto da importância com relação ao outro. Elas vivem, trabalham e produzem para elas mesmas se satisfazerem da sua própria produção. Quando, na verdade, nós trabalhamos para a nossa descendência. Né? o nós produzimos não para nós, mas para quem vem depois né? se usufruímos isso é muito pouco perto do objetivo real que sempre foi na história da humanidade e agora isso mudou né? a maioria das pessoas trabalha para si não se preocupa no legado para sua descendência né? se esquecendo que Hoje em dia, usufruímos coisas que nossos antepassados tiveram que sofrer e penar para a gente conseguir hoje. Né? Então, por exemplo, hoje, e isso não é uma crítica, é uma observação, mas é um fato, né? e não existe nada de errado com respeito a isso. Muita gente faz correntes de meditação no mundo inteiro, correntes de oração no mundo inteiro, né, com hora marcada, marcam um fuso horário internacional aí para se reunir no mundo inteiro, para quê? Para acabar com a guerra na Ucrânia e na Rússia. É legal? É. É louvável? É. Mas não é o suficiente. Porque em muitos aspectos não deixa de ser algo egoísta. Estou preparando preocupado se a guerra acaba, porque ela pode chegar aqui, como é que vai ficar a minha família, como é que vai ficar minha casa, minha vida, meu emprego, meu dinheiro, meus proventos, como é que vai ficar a política do meu país, o que, é que pode mudar, etc. E tal. No fundo, para muita gente, é isso. Quando a corrente de meditação e oração deveria ser para que a vibração fosse no sentido de que as pessoas tivessem uma tomada de consciência para serem melhores, cada vez mais, a ponto de não precisar provocar guerra nenhuma. Mas isso significa olhar para o próprio espelho e renunciar muitas coisas cômodas, muita zona de conforto, que muitos não estão dispostos a abrir mão. E nesse estágio, é complicado realmente mudar alguma coisa, num prazo razoável. Eu vou pular isso aqui, isso aqui são aspectos iniciáticos, não cabe muito mais. Os Mistérios dos Budas Vivos, isso, esse texto você pode encontrar no site da Comunidade Teúrgica Portuguesa, Cadernos Fiat Lux, que fala muito sobre governo oculto no mundo e o processo atual relativo ao 31º Buda da Mongólia, ao 13º Dalai Lama e ao 14º Dalai Lama e outros aspectos também da transição planetária. O tempo já estourou, eu só estou aqui passando os slides, que não há muito o que falar, e aqui o processo a nível galáctico de transição planetária, nós estamos saindo da zona central, né, do Equador Galáctico, que é rico em gás e poeira, e expostos mais ainda à luz do centro da galáxia e às suas respectivas radiações. E, queiram ou não, com nova ordem ou sem nova ordem, o destino é esse. Tá? Passo. Muito obrigado a todos. Foi um prazer estar aqui. Desculpem alguma coisa. E, Coronel Ivan, se tiver algum tempo para alguma pergunta, eu estou à disposição de vocês. Ou então lá fora. Muito obrigado. Bem, infelizmente, o, o, nós não vamos ter condições de, de fazer é, o debate, porque eu lembro do último debate. Né? É, e a gente não, não conseguia mais terminar. Realmente, muitas inquisições estão na cabeça de todos, mas nós vamos, eu prometo, pô, que combinando com o Paulo, outra vez ele vem aqui. Que a palestra original. É, posso falar? Né? A palestra original seria é, o governo oculto do mundo. E eu levei o Paulo para falar lá na maçonaria sobre isso daí, onde o pessoal entende alguma coisa também. E na hora que eu vou voltando para casa, um amigo meu, todos nós, grau 33, né? quando nós estávamos voltando para casa, virou para mim e falou assim, Ivan, estou com a cabeça cheia de minhoca. Aí eu falei assim, Paulo, liguei no dia seguinte para o Paulo, falei, vamos mudar o tema porque foi de uma profundidade tremenda. Então, realmente é um tipo de, ass de assunto, e para aqueles que já começam a dominar, fica mais fácil, né? mas é bem complicado. Agora, é altamente instigante, e eu prometo trazer o Paulo novamente aqui até o final do ano para nós falarmos é, mais alguma coisa a respeito disso daí. Eu quero, em nome do clube, antes de passar a palavra ao Coronel Laporta, nosso primeiro vice-presidente, para agradecer em nome da instituição, é convidar os senhores... Primeiro, para um evento que nós vamos ter às 16 horas, que é o que nos impede até de, de prosseguir. Estão todos convidados no quarto andar, na sala dos sócios, é, para o Cinelândia Musical em Carnaval. É lá no quarto andar. É um bate-papo com o neto Doreste do Barbosa, e que é coronel diretor social do clube. Então, estão todos convidados. A nossa próxima palestra também, eu queria dizer, é a Oratória à Arte com um professor americano do Brasil, que é professor, inclusive, da, da Justiça do Trabalho aqui no Rio de Janeiro. E será nesse, nessa próxima palestra lançado o nosso Clube de Oratória, que é um evento que nós queremos criar para aqueles que quiserem se desenvolver na arte da oratória. é com isso daí, afora meus é, agradecimentos pessoais, queria chamar o, o Coronel Laporta para falar ao nosso amigo já, e quase membro do, do clube, o Paulo Leanduzzi. Boa tarde a todos. É, em nome do general Eduardo, presidente do clube, eu gostaria de passar as mãos do professor Paulo Guianuzzi um diploma de, da sua passagem por aqui, que já não é a primeira, né? e não será a última, se Deus quiser. E dizer também o, tudo isso que o Ivan falou aí é que está passando pela nossa cabeça. Está, está saindo daqui cheio de minhoquinha aqui, para saber. A única esperança que o senhor deu para a gente é que o Brasil, nessa nova ordem mundial, vai sobreviver. Né? Não só sobreviver como Exatamente. Então, muito obrigado aí pela sua palestra, né, e estamos sempre aqui à disposição, e aos presentes aqui que voltem sempre para outras palestras que serão muito mais instigantes. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Aporte. Prazer estar aqui, como sempre, como se fosse uma casa para mim assim como lá também, querido Clube Naval. Enfim, muito obrigado a vocês, porque esse trabalho, todo o trabalho que eu faço é para vocês. Sem vocês, nada. E sempre pronto para trazer mais minhocas.